Olá. Olá, querido ouvinte amigo da nossa Rádio Mundial, a Rádio da Nova Era e que Acredita na Vida. Eu, Armin de Gourmandia, aqui para conversar com vocês, <coughs> falar sobre a, a medicina energética do terceiro milênio, olha que coisa boa, medicina energética do terceiro milênio, uh, que é, né? Este aí é o tema e é composta por três pilares. Os pilares são o registro da memória celular, a radiestesia magnética imantada e a energia fria vibracional curadora. São três elementos que não se desvinculam. E também todos os três são ligados por cristais. Né? Porque eu trabalho muito com cristais, usando tanto a radiestesia como a energia fria. É, é algo assim, porque a, a vibração que vem mesmo é a vibração boa da Terra. né é, Porque nós, a, a cura que nós precisamos atualmente, tanto a título emocional como a, como a título uh, vibracional, em tudo, está muito ligado à Terra. Nós somos filhos da Terra atualmente. E também, com a luz, com a força dos pleiadianos e também dos arturianos, né? Eles estão, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, esses grupos estrelares, uh, os extras galácticos, não, não é extraterrestre, não. São extra galácticos e aliás, nós temos que tomar muito cuidado, porque tem pessoas fazendo confusão, hein? Porque tanto assim como aqui na Terra tem, uh, sabe... O que é ruim, o que é negativo, também tem, né? fora do, do planeta e fora da nossa galáxia. Precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Então, eles são extragalácticos que já estão aqui no pedaço, já estão aqui, e, sabe, dando a maior força para nós, para que nós possamos mudar. Pessoal, estou na live da Rádio Mundial. Vocês vão lá na, na, no Face, no Instagram, né? Radiomundial.com.br, é isso? E, e aí vocês vão me assistir ao vivo e as cores, tá bom? Bom, para quem quer saber um pouquinho, mas antes de eu atender o ouvinte na linha, nós estamos aqui agora com o Gabriel e com o André. Né, André? Prazer, viu, André? Seja bem-vindo. Então... Uh, para quem quiser saber mais um pouquinho, quiser falar ao vivo comigo, por telefone, já pode ir ligando para o André, o André vai atender e vai passar para mim. Então, presta bem atenção. Uh, tudo bom, Valdirene? Rebouças, bom dia para você também. Vamos lá, meus amigos, vamos compartilhando, vamos assistindo a live, que hoje vai ser interessante. Uh, a primeira coisa que eu quero fazer é convidá-los para fazer que eu tenho uma vaga, só uma, para amanhã e domingo de radiestesia magnética imantada. Por que, que eu tenho uma vaga? Tem pessoas que se inscrevem, né? E depois não dão retorno. Te procuram durante três, quatro meses. Ah, minha, quando, que você, vai dar quando que você vai fazer? Quando que você vai, tra vai dar a energia fria a radiestesia? E, e realmente, nesses três meses, eu tive muita mudança. né? Eu não consegui eh, agendar o, o, o curso direitinho. E agora que eu já estou em novo ambiente, já mudei, já estamos instalados, já instalamos a internet, tudo direitinho lá, só falta o telefone fixo. Mas semana que vem já vai estar funcionando. Então, vamos iniciar né, esse novo espaço com a radiestesia magnética imantada para trazer bons fluidos no curso para todos nós, tanto para o local que faz uma limpeza. E aí vocês vão aprender ao vivo e a cores, mas vão aprender começando por um lugar que ainda não teve isso. Eu não fiz. Eu vou fazer amanhã com vocês, vou ensinar vocês lidarem com o pêndulo. E a marra de é totalmente diferenciada, uma coisa assim que vocês não tiveram. Então, eu ainda tenho uma vaga, é apostilado. Vocês podem ligar para mim no meu zap, mandar pelo celular. Em seguida, daqui uns 40 minutos, eu retorno, que é o 99675-5250, 99675-5250, para fazer o curso. Vai ser amanhã, sábado e domingo, nos dias 3 e 4. E aproveitando a agenda... Nos dia, dia 26 e 27 é sábado e domingo, agora é de agosto, Gabriel? Eu esqueci de pegar. É 26 e 27? Não? É 24 e 25. É o último final de semana, né? De agosto? É o penúltimo. Não, o último, qual que é? Dia 31. E Não, então é dia 26 e 20, é 25. 24 e 25. E nos dias 24 e 25, né, sábado e domingo também, olha o que nós vamos ter, energia fria, vibracional, curadora. Para quem fizer as duas, a iniciação e o curso, tem um desconto bom para você, é, é, para é, colaborar. Né? E nós parcelamos em até oito vezes, para quem fizer as duas, as duas opções. Bem, o... André está falando que tem um ouvinte na linha. Uh, André, uh, vamos fazer o seguinte. É só para atender relacionado aos temas que eu proponho. Tanto da radiestesia magnética imantada como da energia fria ou do registro da memória celular, que eu trabalho por canalização. À medida que eu converso com a pessoa, eu percebo o que está acontecendo com ela e vou relatando tudo. E à medida que eu vou relatando da infância, do DNA, qual, todos esses procedimentos, porque nós estamos numa fase de mudança de DNA violenta, viu, gente? Então, a pessoa vai lembrando, e aí nós trabalhamos para diluir aquelas informações, né? E depois já entra energia fria, entra radiestesia, entra de tudo, tá bom? Então, vamos lá. Alô? Alô? Quem está falando? É Tarsila. Como? Tarsila. Tarsila? Isso. Tudo bem, Tarsila? Tudo bem, Armin, bom dia. Bom dia, você é meu ouvinte já há eu algum sou, tempo? Eu sou ouvinte já há bastante tempo. Ah, então você já me conhece, já sabe como que é, né? Conheço, conheço sim. Então, Tarsila, vamos lá, o que, que você quer saber? É, é sobre. Armin, faz tempo que eu tento conversar com você por conta de dois problemas que eu arrasto faz um tempinho, que é a enxaqueca e a depressão. É. E são problemas que têm, assim, uma origem... A enxaqueca na família da minha mãe é muito frequente, a depressão na família do meu pai é muito frequente. Hum. Mas, assim, eu não me entrego, não, viu, Armin? eu sempre procurando me tratar, trabalho, enfim. Certo. Não, não fico parada. Mas eu queria saber qual é a sua visão sobre isso. Tá. Então, vamos lá, Tarsila. Uh, a enxaqueca... Me parece que ela começou a piorar de uns oito anos para cá. Exatamente. É isso? Exatamente oito Espera é, um pouquinho, uh, Gabriel. Eu então, Pode encostar um pouquinho, tá? Então, parece que começou a piorar de uns oito anos para cá. Sim. E, nesses, e durante esses oito anos, você teve algumas perdas. Sim. E essas perdas, elas te levaram a, a desenvolver, a ativar a depressão que já vem da família do seu pai, entendeu? Sim, sim. É, parece que uma coisa reproduziu a outra e a outra... foi Uma coisa foi formando uma cadeia, uma corrente de mal-estar em você. Sim, exatamente. Eu vou fazer aqui uma radiestesia né? Sim. É, pra você, Tarsila. Tá. Pra você sentir e vamos ver, você me dá um retorno de como está. Você tá sentada? Agora eu deitei, é melhor Tá sentar. deitada, né? Tudo bem. Tá. Eu vou fazer a radestesia e certo. juntamente com a radestesia eu vou mandar energia fria. Tá ótimo. Hum, mas nós vamos ser bem rápidas, porque eu quero atender mais ouvinte hoje, sim, tá bom? Sim, sim, Ok, perfeito. Ah, já vai observando o que o teu corpo tá dizendo para você. Certo. Por quanto tempo eu devo ficar assim quietinha? Ah, até pode pode ir interagindo comigo, só que ficar quieta, interagindo que eu digo, eu vou falando, você vai me ouvindo. Sim, Eu te chamo, tá? Tá ótimo, Armin, muito obrigada. Nada. Então, pessoal... O trabalho que eu desenvolvo, né? hoje eu vou falar muito do trabalho, porque nós estamos agora abrindo um novo movimento nessa energia fria que isso já foi pedido há 35 anos que eu sou auto-iniciada e trabalho com isso. Tenho até postado vídeos antigos, né? Para vocês verem, que não é de dois anos para cá, três anos para cá que eu comecei. E o corpo ele entra nessa ondulação toda e a pessoa melhora. Isso já tem mais desde 2006, mas só que de 2006 até mais ou menos 2010 era outro sintoma, e de 2010 para cá começou a mudar, né? começou a ondular bastante. Antes era só interno, aí passou a ser interno e externa essa ondulação. E a radiestesia magnética, ela nos deixa assim, totalmente... É... O, o, mexe com as glândulas, com a energia da casa, com os chakras, com os chakras da casa e os seus também, né? Dos moradores de lá. Mostra o problema que existe lá dentro daquele ambiente. Mostra uma série de coisas, tá? Então, olha, preste atenção que eu vou começar aqui. Eu não sei se está dando para ver na live. Tá dando para ver? É, eu vou começar a pendular aqui, né? A fazer um pouco... Para Tarsila e para quem estiver me ouvindo, vão, vão recebendo também essa força magnética. E depois, se alguém quiser ligar e falar se sentiu, que eu estou mandando para várias pessoas aqui, para quem estiver ouvindo e para quem estiver receptivo, tá bom? E vamos é, é, sentir um pouco é, dessa. Por que, que o pêndulo fica nesse movimento? Uh, ele fica nesse movimento porque está fa fazendo uma espiral de luz, que é a radiestesia magnética imantada, e o corpo da pessoa fica totalmente imantado e vai tirando todas as energias negativas, nocivas, vai puxando, e essas energias nocivas, né, que estão uh, incomodando tanto a pessoa, elas vão se transformando. Né? Elas estão entrando num... Uh, estão, estão entrando em contato com as energias boas da Terra, com as energias telúricas positivas, que trabalham os seus chakras, trabalham você por inteiro. Bom, então, pessoal, é o seguinte, vamos chamar a Tarsila de novo. Tudo bem, Tarsila? Oi, Armin, tudo bem, sim. E aí, como é que você está se sentindo? Eu senti muito, sentindo ainda, é, é como se meu pé tivesse sendo puxado é. para baixo. Isso. É né? como se estivesse um ralo, assim, puxando as coisas ruins pelo pé. É assim mesmo, é como uma ventosa Isso que vai mesmo. levar tudo, é, essa é a radiestesia magnética imantada. E? É. Mas ao mesmo tempo, Armin, parece que uma coisa boa estava enchendo o meu coração, sabe? Certo. É, porque mexe com o cardíaco também. É. O, o seu, mexeu muito com a sua Kundalini. Com ah, a parte, uh, com a raiz, com o chakra básico. Por isso que pegou as pernas, os pés. É, é, também, mas uhum. mexeu muito com o chakra básico. Isso está isso tá muito ligado a, a, a energias bem nocivas, né? Que sim. às vezes entram por aí. que eu falo? Quando entra pelo básico, a pessoa tem um rabo. Sim, é, eu já ouviu. É o rabo falando. Em... Você já ouviu falando, já. né? Eu não preciso repetir. Amanhã eu vou ensinar tudo isso para o pessoal. Para é. quem for amanhã, vai aprender tudo isso. Então, vai ligar para o 9-9675-5250. Lembra que eu só tenho um lugar né? que foi que essa pessoa. Desmarcou, então ficou esse local Você vai ganhar o pêndulo, vai ganhar a apostila Mas já precisa ligar e se inscrever, tá bom? Então tá bom, Tarsila tá Vamos ótimo. dar a oportunidade a outra pessoa Se quiser, você já agenda um horário Vem fazer uma radestesia comigo A energia fria, o TC, o tratamento completo Que é maravilhoso Você vem para consulta né? na consulta leva uma hora e meia, você já vai saber de tudo que está acontecendo com você, já vai dar uma melhorada, é, é muito rápido o procedimento, e depois nós vamos, é, você gostou, gostou, aí nós agendamos para seis sessões, no mínimo. Né? Normalmente, a maioria são seis sessões, a não ser que tenha síndromes, né como síndrome Sim. do pânico, essas coisas assim, aí precisa de um pouquinho mais. Um pouco mais. Um beijo para você. Um beijo. Liga ai, lá e marca o horário, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada. Nada. Um beijo. Tchau. Tchau. Tem mais ouvinte? Alô? Alô? Quem está falando? É Assunção. Bom dia, doutor. Boa, bom dia. Como é o nome? Assunção. Ah, Assunção. É, sim. Meu joelho dói muito, eu fiz prótese em um e agora me dói o outro, Armin. Eu não queria pôr prótese no, no, no outro joelho, por Você, favor. eu tô vendo muito o joelho do lado esquerdo. Isso. Esse qual que é, o que dói mais? É o que dói mais, o outro tem prótese. Tá. O lado esquerdo tá gelando um pouquinho já, Assunção? Não, ainda não. Não? Não. Tá. Ah, já, já vai melhorar. É falta de cartilagem, né? É. Já está osso com osso, então você tem muita perda de cartilagem. Por quê? Você veja bem: as pessoas. É bom as pessoas ouvirem isso, Gabriel. Sabe por quê? A maioria das pessoas, elas perdem a flexibilidade. Elas fingem ter flexibilidade exterior, mas elas não têm interior. A pessoa vai, faz academia, levanta, agacha, faz isso, faz aquilo. Mas, internamente, ela é pior que uma pedra. Ela não tem abertura, ela não tem flexibilidade, ela não tem a, aquela sagacidade de, de crescimento evolutivo dentro dela. Ela acha que ela está certa e que todo mundo tem que fazer o que ela quer. Entendeu a situação A pessoa não sabe... Se ajoelhar diante da vida e realmente ter gratidão. Então, o que, que acontece? É, é, essa, essa, é, essa mola, essa... Ah, é, vamos dizer, a, essa catilagem que amortece qualquer coisa, acaba secando. E muitas vezes ela acumula na parte de trás do joelho. Por quê? Porque a pessoa enrijeceu. E isso você adquiriu já há muito tempo porque você não teve muita gratidão em relação à sua mãe. Entendeu? Sim. É isso? Sim. Tá. Então, eu tô já mandando para você uma energia boa daqui. Eu vou pedir para você ficar quietinha. Está sentindo alguma coisa já? está queimando está que... ah, tá saindo o bafo quente é aquilo que eu digo a febre que ficou acumulada lá há quantos anos né? faz muito tempo é, esse queimando, tem muita gente que sente o calor, mas não é igual da energia fria vibracional curadora, o nosso realmente queima lá dentro é a queimação que a pessoa tem de se arrepender e não conseguir ter a flexibilidade não é? Isso. Vai lá. Vai lá fazer uma sessão comigo ou com alguém da equipe, tá bom? Tá bom tá? Você vai gostar. Tá Mas bom. fica quietinha, não mexa antes de esfriar. E, o, e a perna tá pesada, grudada? Tá. Então, só sai dessa posição na hora que tudo aliviar, tá bom? Tá, muito obrigada. Um beijo grande pra você. Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém, tá? para todos nós. Pessoal, quer marcar, a um horário comigo? Venha, você vai ver, você não vai. É, é algo muito rápido e não é daquelas que retorna, não. Não retorna mais. Nós estamos no momento... Olha, presta atenção no que eu estou te falando. Daqui dois anos, energia, a medicina energética do terceiro milênio. Não é hipnose, é verdadeiro. 9, 52509 9675-5250, estou em Santana, a área é 11, São Paulo, né, capital. Atendemos à distância também por, uh, uh, por Skype ou pelo WhatsApp, lá o vídeo, uh, como você achar melhor. Tá? Gente, eu estou atendendo Portugal, estou atendendo Inglaterra, estou aprendendo... Olha, tá vindo, uh, como é o nome? É lá do, do, desses países lá da... É, esco... aí ah, agora esqueci. É, nós temos bastante atendimento nessas áreas, tá bom? Para quem quiser me chamar para dar curso, eu estou aberta, posso ir para o norte, para o sul, para o nordeste, para o sudeste, é, para os interiores. Se vocês tiverem interesse, vocês juntam um grupo, um grupo no mínimo de 10 pessoas e no máximo de 15. Ligar-me Pode vir aqui para o Ceará, que eu já fui para lá, né? Que, aliás, o Ceará é bem receptivo. Uh, para dar um curso, tudo bem, vamos embora, tá? E vamos que vamos, tá bom, gente? Eu quero mandar um beijo para o Matheus, que já mandou um recado aí, que está me assistindo, e vamos atender mais um ouvinte. Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? A é Maria Nilza. Eu falei com a senhora quatro dias atrás, né? Eu sou a mãe daquele menino que faleceu, né? Ah... Então, eu estou aqui numa barulhinha, estou cuidando de uma senhora de mal de Alzheimer, estava dando de comer para ela, e quando a senhora falou da energia, que tudo podia concentrar quem estivesse assistindo, né? E ontem eu tive uma tribulência muito forte lá na casa da minha filha, foi uma coisa muito séria. Hum. Aí eu mentalizei o que a senhora estava falando, sabe? Dele a pouco eu comecei a de boca sem parar. Aí eu comecei a me relaxar. Primeiro me deu um soninho, né? Um sonho, assim, eu um sozinho. É. E depois eu comecei a abrir a boca. Muita boca, muita boca, muita boca. E eu parei um pouquinho, né? Tava dando de comer pra mulher. Aí eu tava interrom interrompendo um pouquinho pra concentrar no que você tava falando. Tá. Aí eu me senti um pouco melhor, sabe? Porque devido que eu passei ontem com a minha filha os netos. Nossa, minha filha parecia tava ela... <risos> possuída, né? É. Aí eu... eu, eu para cá muito tensa né eu tinha eu tenho eu tô ah, sozinha com ela aqui Eu agradeço Maria Nilda pelo depoimento tá faz o seguinte agir agenda no um horário vai lá eu tenho pessoas que atendem também que né que é um preço bem razoável se não for comigo o trabalho é exatamente o mesmo. A única coisa que eles não fazem é o registro da memória celular, que é essa parte que eu falo da infância, que eu falo o que aconteceu, que eu percebo, porque eu canalizo, é uma coisa minha. Em breve eu já estou organizando, ver né, como eu posso fazer para dar um curso de pelo menos dois anos a respeito disso. Mas precisa despertar muito a intuição e muito a canalização, né? abrir os canais. Mas isso vai acontecer muito em breve, tá bom? Tá, Pessoa, obrigada, viu? Um beijo grande pra você, vai lá e oh. você vai dar uma melhora agora também, tá bom? Mas enfim, eu quero muito que a minha filha vá, porque ela é muito descontrolada, sabe? Então tá. eu vou pedir pra ela ir lá, Isso. no seu espaço. É lá em Santana, é pertinho, depois você manda pelo WhatsApp e eu mando o endereço direitinho, é perto do metrô, é muito gostosinho esse lugar que eu tô. É tudo plano, não tem escadaria, não tem nada. Sabe? É bem aconchegante, tá? E tá ficando assim, gente, eu estou faxinando, imagina. Eu tô lá com Oswaldo, nós dois juntos, fazendo faxina, puxando móvel. Então, tá, eu tô, eu tô, eu tô deixando a, essa energia fluir, né? Eu, eu tô deixando essa energia fazer parte de lá. Então, o Robson tá com ciúme, Robson não precisa ficar com ciúme, não. <risos> é, bom, gente... É assim, tá? Então, é, é muito importante você sentir. Amanhã estaremos juntos lá. Para quem quiser, como eu já disse, tem uma vaga, que é o 9... 9675-5250 e já que se preparem para os dias 24 e 25, né, Gabriel? Uh, para energia fria vibracional curadora. Tá assim de gente querendo, viu? E eu não, não tenho como pôr mais que oito nove pessoas lá dentro, porque lá é bem pequeno, mas é, é um pequeno grande, é um pequeno aconchegante, tá bom? Pessoal... Uh, agradeço a vocês que estão vendo pela live, tanto pelo Instagram como pelo Face. Vou logo já passar a compartilhar. Compartilhem esse vídeo uh, com várias pessoas para assistirem. E vão no meu YouTube também, vejam lá, Armin de Gourmandian. Esse está, por enquanto, na Rádio Mundial. Em breve, nós vamos compartilhar também para o meu YouTube. E veja um pouco, conheçam um pouco, vão no site www.armemcoendnavio.com.br E até amanhã, para quem vem amanhã, até a semana, para quem agendar horário. E até a próxima sexta-feira para vocês, meus queridos e amados ouvintes. Sejamos sempre na paz, luz e harmonia. Obrigada.